Salve salve galera, Ó, oh, hoje nós vamos falar sobre essa belezura aqui, 5 Ray F100 Uma espada de LED RGB da Zion, um lançamento maravilhoso, recebi recentemente para a gente poder testar e ver qual é que é Bom, vamos para as primeiras impressões, Zion é Zion, como eu sempre falo, dispensa apresentações, mas vamos lá abrir caixa o case, um case maravilhoso que já, só ali já está valendo a pena a compra, porque você vai levar seu equipamento em segurança para onde você quiser e muito bem apresentado. Ali você abre o case, você tem a espada, você vai ter um grid que já acompanha ela, você vai ter um difusor, né que realmente são acessórios extremamente úteis em diversos dos casos. E agora vamos dar uma olhada nessa belezura aqui. Logo de cara você já pega o produto, você já sente o drama aqui, que realmente tem uma qualidade diferenciada. Já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis coolers aqui para refrigerar e você poder trabalhar com seu equipamento com tranquilidade segurança, de boa, sem superaquecer. Aqui um botão giratório, um outro de clique. Esse aqui clica para cima também para você alterar funções. E um display interativo aqui. Na lateral, a gente encontra emborrachado uma porta na qual você abre. Aqui você tem acesso à fonte e a um USB-C, que de fato assim é um diferencial para mim que não tem preço, ela tem bateria interna, você não depende de ficar encaixando bateria, colocou um USB-C, carrega ela lá de boa no seu carregador e leva ela para onde você quiser carregada ela vai para todo canto com você te atender maravilhosamente bem. Outro ponto muito legal que eu achei dela logo de cara é que ela vem... Com essas bandeiras aqui, que eu achei isso aqui fantástico Que é muito melhor, o meu ver, do que você simplesmente ter uma iluminação que vai vazar para todo canto Aqui você consegue ter um controle mais interessante né, da direção da luz que você vai operar E logo ela também já é levemente difusa Ela não é aquele LED que já está exposto logo de cara Então ela já tem um pré-difusor aqui, vamos dizer assim né, Que eu achei interessantíssimo E aí, vamos lá Aqui atrás, botão liga e desliga você aciona, já aparece o logo da Zion na tela dela ali e já está acesa a nossa espada de LED. E vamos falar sobre algumas funções que ela tem, né? Bom, você apertou para cima aqui, ó, já foi para RGB. Ó lá, aqui você vai girando, né? De boa aqui, vai alterando ali, ó. Magenta, né, ó. Aí, vamos lá. Mas vai girando aqui, vai indo para azul e assim por diante, né? Padrão. Apertando aqui de novo para cima, ah, e detalhe, ela não só altera a tonalidade né, das cores, mas ela te dá intensidade de saturação de cor e também te dá intensidade de luminância, o que eu achei muito legal, porque na maioria das espadas você só muda a cor e acabou. Aqui não, aqui você tem um controle total de, da tonalidade, a forma que você quer a tonalidade. Isso é sensacional. Apertando para cima aqui novamente, vamos os efeitos. Aqui temos um raio, aí você olha lá, ó, tem um raiozinho ali, né? como um flashzinho Sim. apertou para cima de novo você tem ali um SOS né que você tem um SOS girou aqui você tem uma vela ó, um efeito vela se eu for parar para reparar olha se tivesse uma vela aqui ó sou descendo aqui não seu vídeo isso aqui deve dar um efeito muito legal né aqui você tem uma TV olha lá fica como se fosse aquele flickando de uma TV né? Então se você tá num momento de um vídeo e você quer algum efeito especial, então fica como se fosse uma TV passando um programa, né? Girou mais uma vez, fogo. Olha, olha o fogo. E tá vindo fogo, ó. Eu tô ficando até quente. Tão realista que é o fogo, né? Achei muito interessante isso aqui. E aí você dá mais um pulado. Esse aqui eu não entendi muito bem, que é uma lampidinha com uns desenhos assim, eu não, não, não consegui identificar o que é. Mas ele fica fazendo assim, ó. Isso aqui para alguém deve ser útil alguma hora, tá? Dá para perceber, né? Que tá flicando. Tá Certo, e aqui volta para o raiozinho. Apertou para cima novamente, você volta para a luz contínua e aí você tem o um controle de temperatura de cor. Que se eu quiser, eu posso ir deixando minha luz um pouco mais quente, posso voltar aqui e deixar minha luz um pouco mais fria, né? E assim por diante você vai equilibrando de acordo com as suas necessidades. Apertou, segurou, Lobosai. O interativo já vem. Ela desliga, você fecha aqui, coloca no seu case e leva embora para onde você quiser. Bom, quer adquirir esse produto? Quer com preço bom? Quer pegar uma parada com qualidade, com garantia? O Worldview, não perde tempo. Entra no site dos caras, acompanha nas redes sociais, Sai em algum lugar aqui, com certeza vai ter um link para você clicar e ir lá. A melhor equipe está pronta para te atender na maior loja de equipamento de audiovisual do Brasil. Forte abraço!